Aguimar Martins Peixoto é o mais novo desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Um momento maravilhoso de coroação do esforço, de todas as, as noites de estudo e também pelo apoio da família, pelos amigos, pela graça de Deus. Ele tomou posse em solenidade realizada no TRT na última quinta-feira, dia 3 de março. Muito trabalho a fazer. É muito estudo, nós estamos vivendo um momento, assim diria crítico nas questões das relações de trabalho porque cada vez mais precarizadas, o progresso veio pra, de uma certa forma não para agregar e para empregar mas para dispersar e infelizmente é, precarizar as relações de trabalho Natural de Goianésia, interior de Goiás, Aguimar é magistrado desde 1993 ano em que assumiu o cargo de Juiz do Trabalho em Mato Grosso. A cerimônia de posse no TRT ocorreu de forma híbrida, com presença de convidados no plenário principal do tribunal e também por videoconferência. Essa humildade que ele tem, essa simpatia que todo, todos nós admiramos dele e é claro, para o tribunal é muito importante nós finalmente, depois de um longo período, conseguimos agora preencher né, o quadro completo dos oito desembargadores, né? então isso é um motivo de, de, de muita satisfação né, com o presidente do tribunal agora vê o a equipe completa. Entre os presentes na solenidade estavam representantes de órgãos e entidades que atuam próximo ao TRT. Gisela Alves Cardoso, presidente da OAB de Mato Grosso, destaca a competência do novo desembargador, qualidade essa demonstrada em toda a carreira como magistrado. Doutora Eguimar um magistrado é, que se destaca não apenas por sua capacidade técnica, mas pelo seu espírito conciliador, pela, pelo seu espírito de estar sempre aberto ao diálogo e é, eu tenho certeza que vem somar para a, a, esse, com este tribunal que já é também um destaque no âmbito nacional. Um magistrado estudioso que vem se dedicando em aperfeiçoar seu conhecimento jurídico e um magistrado com espírito conciliador, um espírito amistoso que bem conduzirá as demandas que lhe serão submetidas é, de forma a concretizar os direitos fundamentais sociais dos trabalhadores e, principalmente, assegurar que o direito do trabalho eh, mantenha suas raízes, mantenha sua origem histórica, que é a função civilizatória, inclusiva e democrática do direito do trabalho. É muito importante, né, como co co para a corte, para a entrega da prestação jurisdicional, contar com a composição plenária novamente depois de, de tantos anos para o provimento dessas vagas. Né? Ao desembargador empossado, assim, os nossos melhores sentimentos de muita sabedoria no exercício da profissão. Na posse, Aguimar Peixoto lembrou de sua origem simples na roça, no interior de Goiás e do quanto a educação foi transformadora em sua vida. Amigo pessoal do magistrado, o desembargador Tarcísio Valente fala com carinho sobre o quanto o amigo é batalhador. Conheci o desembargador Aguimar Martins Peixoto na instalação do TRT de Goiás, 18ª região, em 1991. E instalando o tribunal aqui em dezembro de 92, nós viemos fazer o concurso. Quando eu passei a primeira vez e o Aguimar falou assim, não, eu não vou lá mais não, vou fazer por aqui mesmo, vou continuar em Campo Grande, em Brasília. Ele falou assim, não, você vai para lá sim. Peguei a procuração dele, os documentos, fiz a inscrição e ele fez o concurso e passou está aqui. E a chegada ao cargo de desembargador é uma conquista não só pessoal do magistrado Aguimar Peixoto, mas também de toda a sua família. Estamos muito felizes em dividir né, essa história que também é nossa. É, eu vim para cá, para o Mato Grosso, com 7 anos de idade, então, assim, é um momento de muita, muita nostalgia, porque foi em virtude de um passo dado lá atrás, que hoje nós estamos aqui, comemorando, e felizes por estar aqui nessa terra que nos acolheu. E fizemos nossa vida aqui no Mato Grosso. Tudo foi acontecendo, hoje ele está impostando o desembargador. Está muito feliz, a gente também. É muito orgulho dele, ele é uma pessoa que merece muito, muito mesmo.